Mas, agora vem uma grande, grandíssima jogada. Deixa eu arrumar um pouco melhor aqui, esse desenho. Eu tenho que levantar, mas está longe o pincel, uma, uma tá. Aqui estamos Mas, Ok? Eu, a minha vida inteira, nunca economizei, gastei tudo que eu tinha, nunca paguei INSS, nunca... não estava nem aí para passar nem comprei uma casa, nem fiz nada. Por quê? Porque este programa, ele está em nós. Então tem coisas aqui que eu tenho que mudar o meu comportamento. Esse gasto à toa, eu vou ter que apagar ele daqui. Mas você não apaga assim. Você vai ter que mexer nessa estrutura. E nessa estrutura, a evolução do padrão 7 é desenvolver o emocional. Então, quando eu me apaixonei, quando eu passei por aquilo, por aquela dor terrível, eu vejo, eu estava com 50, e, um 50 Não, 60 anos de idade já. Então, quando eu me apaixonei, eu comecei a desenvolver isso aqui. Põe em verde aqui, porque está tudo ah, Então, eu tive que fazer isso aqui. Mas eu fui consciente, eu me entreguei no relacionamento porque eu queria mudar a minha vida. E eu, dentro do Enneagrama, é o que faltava para mim, então eu desenvolvi isso aqui. Quando eu desenvolvi isso aqui, isso aqui mudou. Ele muda automaticamente. Ah, então, quando você desenvolve aqui, você vai obter um equilíbrio. Isso aqui vai se equilibrar isso aqui vai se equilibrar. Aqui, quando você começar a equilibrar, vai existir algo. Eu vou chamar, você vai, vai chamar de fazer. Vai acontecer. Vou por aqui. Vai acontecer. Vou fazer certo. A com T C. Vai acontecer aqui. Tem a conotação de que você vai fazer, de que aquilo que você quer começa a acontecer. Aquilo que esse eu aqui quer, quer fazer academia, fazer ginástica, prosperar, vai começar a acontecer porque você aqui é, começou a equilibrar. Mas tem um outro detalhe também. Então veja, o meu padrão era do gastar à toa porque eu não tinha o emocional, não estava equilibrado. Certo? Ótimo. Então, beleza, vai começar a equilibrar. Agora, até há pouco tempo, até talvez, sei lá, até meus quatro anos antes dessa paixão, eu era uma criança. Dentro de mim, prevalecia um modo infantil de fazer as coisas. Não é infantil bobinho, não é isso? É, continuava sem o tesão de querer fazer coisas sem a vontade de... Né, tinha preguiça, tinha vontade de gastar tudo, o que mais? Eu era bravo, eu era nervoso, cada um tem um jeito, não um tem raiva, outro tem medo, outro vive em função, em função de ajudar, então todos nós temos uma maneira de ser que, que pode ser a criança que está lá, então nós não percebemos isso, nós começamos a agir, fazer, sentir, conforme uma criança, era meu caso, então eu era um bobão, ah, divertido, ganhava dinheiro e tal, mas estava bem Ou a pessoa pode ser, veja, ele, na verdade a personalidade dele assume uma questão de, de pai, de mãe ou de adulto. Então, o que eu busco hoje é o adulto. Eu hoje investi todo o dinheiro que eu tinha em termos de fazer esse curso aqui, esse curso não, esse método, e ir para a internet. Mas é bem Complicado fazer por uma internet, vai muito dinheiro, consome muito dinheiro, vai bastante dinheiro, e todo mundo diz que é fácil, é fácil, nada, cara, muito difícil mesmo, então, e eu estou sabendo isso pela prática. Então, o que aconteceu? Eu começo hoje a agir de modo consciente como um adulto. A maneira como eu estou falando hoje nesta aula, que já tem aqui 27 minutos e 53 segundos, é como um adulto. Então hoje eu consigo ensinar a maior parte das pessoas. Eu passo segurança para todos os nove N tipos do Enneagrama. É uma outra história, pessoal. É totalmente outra história. Ah, então a minha vida mudou hoje. Eu sinto prazer em viver, né? Hoje estou na busca de uma companheira. Na busca não. Estou deixando acontecer, né? Já sei qual é o padrão que eu quero. Já sei que tipo de mulher eu quero. Para mim, mim, eu convívio, para viver numa boa. curtia vida a vida ainda, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. <risos> Entende? Agora eu, agora eu começo a prosperar. Porque até agora, eu era uma criança dentro de um corpo. Então, quando eu fui num asilo, e sugiro que você também vá num asilo, porque quando você encontrar teu Enetito lá, vai te dar dor de barriga, vai te dar nojo. Quando eu fui no asilo, não porque eu quis, eu fui com outras pessoas amigas que estavam indo lá, eu fui junto. Quando eu encontrar ela num outro setão, meu, dá um... Diz assim, cara, é o que eu vou virar. Uma outra menina lá, uma pessoa de padrão 9, encontrou uma outra lá, mulher número 9 no asilo, uma senhora de idade já, né? Passou mal lá, sabe? Começou a chorar. Todos os que vão e conhecem o seu padrão no futuro, passam mal. Porque vê que a vida passou perdida. é pior merda que tem essa? Você passa uma vida que é um bobo, que nem eu estava com uma criança. Então hoje não. Ah, hoje eu quero construir um, uma, um lugar para fazer esses nossos trabalhos aqui dentro de um, de um espaço junto com uma, é, uma usina que tem aqui de água, né? tem um lago muito grande, então eu quero coisas lá, quero construir aquilo, quero comprar um jet ski e várias coisas, mas hoje não é mais um sonho bobo, é uma coisa que, palpado, que acontece, eu estou fazendo esse trabalho aqui agora, nesse momento, com todo o meu coração para ensinar as pessoas, para que você possa saber que isso acontece e que você é ele, nos conhecer, conheça nosso trabalho, acesse nosso site, entende, então isso aqui vai mudar a sua vida, E mudou a minha, muito bem, então né, eu mudei, o Afonso mudou, passou para criança, né, o meu pai já foi, minha mãe já foi, eu tenho que entender que eles me ensinaram, tem muitas coisas que ainda minha mãe aparece na minha cabeça, meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, e ele viajava muito, então ele não foi presente, mas foi uma pessoa fantástica, sensacional. A minha mãe também foi uma pessoa que, dentro das limitações dela, ela tentou fazer tudo o que ela pode, ela foi para mim a minha carrasca, porque eu entendia isso, ela brigava demais, sabe, não deixava a gente fazer as coisas, sempre estava reclamando, sempre sabe, ela era negativa, mas era o jeito dele, dela, então, eu passei alguns anos aí reclamando, com raiva dela, com mágoa dela, hoje não, passou, porque ela é daquele jeito, e eu sou do meu jeito, que eu passei para os meus filhos, Algumas coisas, entende? Então hoje, depois desse conhecimento, eu tento amenizar isso, passar pelas outras informações. Beleza? Então assim, ó, você vai ter que trabalhar duas coisas, o teu centro de inteligência, né, o ativo emocional teórico, aquele que for mais fraco, você vai ter que mudar nele. E depois você tem que entender qual deles você está usando, se você está usando a criança, o pai, a mãe, ou a mãe. Né, para que você comece a usar o teu adulto, para que você possa ser quem você realmente quer. Quando você fizer isso, você vai é, começar a mudar uma coisa, assim, ó. isso aqui é o que eu penso que eu sou e é o que eu quero ser, mas existe em todos nós uma essência, essência é aquilo que você, a soma disso aqui tudo, digamos assim, aquilo que você é, que você não sabe que você é. Não. aí o cara, por exemplo, aqui nesse lugar, eu quero fazer medicina, daí ele vai fazer a medicina lá, e não se realiza na medicina, por quê? porque na verdade ele não queria medicina, ele queria ser artista, ele queria ser um cantor, e foi fazer medicina porque o pai falou que dá dinheiro, não fala que dá dinheiro, porque é bom, então as pessoas às vezes vão para um caminho que não é o deles, eles não estão na profissão que eles gostariam, não casam com as pessoas que elas gostariam, eles não casam com quem deveriam casar, e casam por causa do dinheiro, por causa do, da beleza, por causa do, do tempo, porque, cara, um monte de coisas diferentes, mas não casam pelo amor, pela cumplicidade, né? Pela, quando o um casal é cúmplice, um já entende o outro, pela aquela, aquele um só, se torna um. um. Isso está lá na Bíblia. Deve tá, é. Quando um casal, quando existe um amor verdadeiro, quando existe aquilo que é de verdade, as pessoas se tornam unas. Observa, tem casal que morre um vai o outro atrás. Porque a vida deixou de ter o significado, na verdade, ele deixou de ter o terceiro alimento. né num outro vídeo a gente vai falar sobre isso são três elementos do homem mas quando ele perde esse tesão a pessoa não tem mais que fica aqui ela vai embora é assim que é isso é uma depressão isso é essas coisas que as pessoas cometem suicídio então veja quando você começar a desenvolver isso né só que aqui vai estar o teu inteligente quando você começar a querer quando você começar a eliminar isso como é que você vai eliminar isso através de choques aqui você vai dar um choque, vai dar um... Tá? Que são os nossos exercícios. Nós ensinamos as pessoas a, a dar um choque na, na tua, no teu subconsciente. Vai dar um... Você vai fazer algo que isso aqui vai mudar, vai, vai equilibrar esses centros. Quando você fizer isso, vai surgir, vai mudar a tua essência vai mudar totalmente a sua essência, aí você vai ser quem você quer. E aí, agora que eu digo, você tem que assistir talvez mais do que três vezes. Quando você fizer isso, vai surgir mais uma pessoa, vai surgir uma quarta pessoa, que está aqui. Quando vai surgir isso aqui, quando estiver tudo equilibrado, é difícil? É difícil. É possível? É possível. Quando você atingir isto aqui, em que a tua essência vale junto com a sua personalidade, a personalidade é útil para a gente dar um choque aqui. Já falei aqui agora um pouquinho. Quando você der um choque aqui, vai mudar a tua essência. Aí você vai ser quem você quer ser. Aí vai surgir aqui. Do eu Verdadeiro é isto, né? Ou eu maior? Lá na Bíblia está escrito: Eu sou isso aqui. É você de verdade quando você atingir esse equilíbrio, é difícil, é difícil, mas não é complicado, é só você começar, comece a desenvolvendo o teu centro de inteligência amortecido, e depois veja quem está presente em você, você está agindo como criança, ou está agindo como adulto, ou como pai, ou como mãe, está cheio de gente que fica cuidando dos filhos até, os caras têm 40 anos, larga a mão, ou como mãe, ou como pai, fica provedor de um filho que está lá com 32 anos em casa, e está jogando videogame, não vai trabalhar, fez a faculdade lá de qualquer coisa, e não vai para frente, tá, mas porque esse pai não está agindo como um adulto, está agindo como um pai, e um pai é só ter um pedaço, o pai protege, dá a esquina e ó, chuta para fora do neio, né? é isso, ou então manda o cara vir fazer o um trabalho conosco, para que ele possa entender quem ele é, Pessoal, é isto, é um trabalho gigantescamente bonito, bom, e você, enquanto você está fazendo essa mudança em você, você começa a viver da maneira correta. O nosso trabalho faz você, em poucos dias, saber quem você é, e você começa a ter paz de espírito. Com a paz de espírito, você começa a desenvolver o resto. É isso aí. Tá legal, pessoal? Eu, assim, eu quero que você comece a colaborar comigo, não que você não tenha colaborado, mas é, dá um like, o dislike no nosso vídeo, transporte isso para outras pessoas, compartilhe, vai lá no nosso site que está sendo construído ainda, vai no Instagram, vai no Facebook, busque essas informações, garanto a vocês que a tua vida vai mudar. Tá? Eu não falei aqui a respeito de exercícios, né? Tá? então fique calmo você aí, ah, mas como é que eu faço para desenvolver o ativo emocional ou teórico? Existem exercícios próprios para isso, que foram desenvolvidos por nós. São 14 anos que nós estamos trabalhando com isso. Nós não, é, mas né, tem mais pessoas aqui comigo, que eu trabalho com isso, e são mais de 5 mil pessoas que já conhecem esse processo. E cada instante vão surgindo novas informações, novas... Né? Então, sugiro a você assistir. Beleza? Compartilhe aí, pessoal. Muito obrigado. De verdade, uma grande felicidade, espero ter ajudado vocês, que esse é o meu objetivo, né, de que você possa evoluir como um ser humano integral, tenha paz de espírito, tenha prosperidade e tenha um grande amor. Tchau, até a próxima!